não sei quem você é, eu não sei quando você tá ouvindo isso. Seja você quem for, você pode ser meu amigo durante o tempo de duração dessa fita. Meu nome meu nome é Virgil e eu morava nesse mesmo apartamento que você tá agora. Não se vê muita gente falando por aí que quer ser um agente funerário. A verdade é que ninguém quer mesmo. Você ainda tá trabalhando naquele buraco lá? Bem, vamos dizer que as pessoas vão continuar morrendo. Você colocou esse sapato nele? É melhor que o meu. Pelo amor de Deus. Não existe época ruim pra esse tipo de negócio. Desde criança eu sempre quis ser fotógrafo. Um artista. Mas pra cada artista... Virgil, essa aqui é a Ellen, meu namorado. É uma música. Muito prazer, Virgil algo quase inalcançável, vídeo que muda a forma como você vê as coisas. Não que é assim, parece que você tá igual aos caras aqui. Assim. Então Tom falou que usar o um termo para entrar aqui, então? Estou usando. vídeo não existe nível de profanação, cara. Você não vai para o level 2 de profanação. Se pegar as calças dele também não. Só oh, perguntando pra gente, o que ele tinha achado do show? Ela canta bem. Canta, canta sim. Você deve saber bem, né? Você tá aqui todo dia. Posso <risos> falar com meu tio de repente. Ele resolve isso rapidinho. Será que a gente pode um dia, um dia sem falar de fundo Algumas vezes as coisas acontecem... Um dia sem falar de morto? Você não tem nenhum controle. Mas a onda, cara... A onda te leva pra alguns lugares. Te empurra pra algumas margens e joga de volta tudo o que você jogou pra ela.